galera, bisos que falecem do Estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. Essa aqui é a parte 2 eu vou Carmo. E vou tirar o som porque eu preciso focar aqui, entendeu? No raciocínio. No vídeo passado, eu não saí da primeira parte. E eu tenho o orgulho de dizer que eu... o game não tá carregando. Eu vou ter que iniciar outro. Infelizmente, eu vou ter que iniciar outro. É. Fazer o quê, né? Não dá para fazer mais nada. Pronto galera, voltei aqui depois de 615 bilhões de anos. Depois eu descobri que era só apertar out. E olha só: Agora eu arrumei o negócio do vídeo que tava bugando. E eu também arrumei o som que tava pipocando. Eu também não gostei disso. Vamos lá: Verde, Rosa, Amarelo, Vermelho. Preciso de novo. Felizmente, vamos lá. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Sempre tudo igual. É sempre assim. Não é. um vi diferente ainda. Ah, de novo, lá vamos nós. É, isso aí é bem aceitável. O nome do microfone que eu não meio só um segundo. Aí ah, é perfeito agora. Agora sim. Vamos lá tá, essa parte eu já vi já 615 bilhões de anos você vem não dá pra ir logo não vou pegar minha luzinha aqui dá. Ah, eu tenho uma lanterna olha ah, lá eu olha lá ózinha oh, oh. ali oh. ah, eu, pô, não, eu vai lá eu, eu, eu. Thank you, thank you. Use... Grad fake com responsabilidade. Eu tenho responsabilidade em tudo que eu faço na minha vida, até. Tá? Mentira, não tem. Não. Pega a minha mão. Perfeito. Agora que eu tenho a minha mão. No começo eu fiquei aqui umas 5 minutos de vídeo. O vídeo teve 6, entendeu? <risos> é, agora que ó... O meu best tá com problema, entendeu? Vamos lá. Até hoje. Cuidado. Não tem medo de existir até hoje. Abre aqui. Meu senhor amado. Quando acende a luz, não vai ter jeito. No OBS vai bugar. Não vai ter jeito. Eu não sei mexer. Ó, Quando acender a luz desse lugar aqui, prepara pro lag, tá? Não tem jeito. Eu já tentei de tudo. Não existe ma maneira. Ó, oh, ó, oh, agora. Era só isso. Tá, agora Tari. Tá, some, ok. Onde eu tô? Vou ter que segurar. Eita. No... Não tem que segurar, não. Olha aqui. Tem uma mão ali, hein? Ixi, ó, eu vi, hein? Vou ter que chegar. Ué, que... por que essa porta? Eu não sei abrir a porta. Como que é? Era só apertar e. <risos> Meu Senhor, eu mato. aí. Meu Deus do céu, é Ai, sai, sai. vai ser comigo, não. Tá. Ok. Pois eu quase ter um ataque cardíaco ali. Deus. cadê a vida pra eu ver o um negócio? Não quero nem ver. Não tem lanterna não? Oxi, ué. Tem que ir por aqui? é? Eu... tá, eu já vi um ali. Pô, tem um vermelho aqui. Oh, maravilha. Cadê? Ali, ó. Pega pegar do lá de cima. Não. Impossível. Ah, oxê! Você viu isso aqui? Eu sou melhor. ideia. Eu que eu era É só apertar aí, Não precisa ter reiniciado. Tudo. Isso aí. Isso aí que eu chamo de inteligência. Não, eu não consigo pegar. Tá, uma acabei de um aqui. Ok. Não, eu quero pegar ali o negócio, não consigo. Por quê? eu tenho que. Tem que mirar certinho. aí. Eu não sei pegar. Depois eu vou botar dos outros. Cadê? Ah, meu, essa música não é legal até. Olha só, ó, a porta da minha casa bate. É aí que eu. Aí. Aí eu tenho um ataque. E Ó, oh, nossa. Essa parte aqui deve gente fazer uns 500 kills Pelo... O negócio que tá enfermo de arma Mais do que tá tem... Ah, é só apertar aí e fica perto Só que lá tá aí em cima, como é que eu vou chegar ali? É, sem minha dúvida ver aqui. Nossa, deu um pulo no... Spider-Man Tá, ah, vamos lá... E agora pra que subo Dá pra subir por aqui? Ah, tem que dar toda essa volta. Isso aí. Não quero nem ver essa fita. Não quero, não quero, não quero. Meu Deus. Vamos lá. Vermelho. Um. E, Olha, eu e Agora Ah, Tem que ter a mão vermelha pra passar. Ah, a mão! Eu só vou usar a outra mão pra pegar ela, mas ok. Meu Deus, tô é só... aqui, ó. Pronto, agora eu tenho duas mãos, ó. Que o Hug vindo dá uma manzada na cabeça dele. Não, não Hug, não precisa. Não, Hug, eu... É brincadeira, Hug. Não, tem que aumentar o brilho. Não vou aguentar. É, cadê o brilho? Eu não sei onde tá o brilho. Brilho. Não. Isso aí, Agora sim. Agora sim. Desculpa por ser cagão. Nossa, aqui no um escuro aqui. capimento um negócio desse. Mas, e aí? Meu Deus do céu. Abre a porta. E aí, como é que eu faço aqui? Ah, tem um bar aqui. Ah, não um negócio que eu fui lá do outro lado. É sacanagem. agora? Oh, Deus. O que, que é isso? Ah, meu... não. Não, não, pra... Não me assusta, não. Ah, não. O que, que é isso? Ah, não. Não quero ver. Não. Eu vou. Eu vou. Eu vou. vir pelo OBS. Tirei o som. Não. Não consigo. Não, não, não. Tô vendo tudo pelo OBS Tudo é menorzinho aqui Sai fora, meu Olha Onde é que eu tô? Eu já tô aqui, já? Ah, não ah, Eu sei que você tá aqui Não, meu não, não, não, não Galera Não sei se vocês me entendem mas tem que ficando no próximo vídeo, ok? É, é. Aqui, eu, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu, onde tá a porta? Não, isso aqui não é normal. ó a moto passando. Perfeito pra meu vídeo Não, olha isso aqui. Não, não, gente. Não, não. Não, isso aqui é o quê? Não, isso aqui vai abrir e vai vir um bicho. Eu tenho certeza. Eu aposto. Nada. Eu aposto seu like. O bicho vai sair daqui, ó. Vai vir um seco atrás de mim ali, ó. Eu tô assistindo aquele negócio lá que quase Acabou comigo Tenho certeza Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse domingo aqui de tarde Né Muito legal esse domingo que eu tô passando então, ó, ó, ó Só de ver aqui mania, ó não... <risos> vir lá pra cima Me caçar, entendeu O jogo saiu um ano atrás então. Parece que eu vi o um vídeo, tá então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não vou nem mexer mais nada. Eu vou dar kit aqui. Falou e fui!